Mas é uma bonequinha que eu guardo e é tão louco, porque assim, eu nem pra minha neta eu dei só começou a entender que eu era atriz com os amigos, falaram assim ah, o senhor é o pai da tortinha? Aí ele falou assim, minha filha, eu não sou mais eu, eu virei o seu pai. Essa novela, Salve Jorge, a Wanda foi a sua primeira vilã, né? Eu vinha fazendo só mocinha, só mãe bacana, amiga legal, e quando eu fiz uma vilã foi totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito. Né? Você então... tem assim alguma predileção, pelas atrizes especificamente, ela tinha uma disciplina muito grande e, e mas ela não media. Ela se entregava. Então a gente tem que entender que mulher de 60 e poucos anos, 65, 70, ainda estão no auge. É uma caixa de lápis. E ela tá fechada. Essa caixa de lápis vai a categoria dos mais inusitados do fundo do baú. E a gente está mais de 30 anos juntos por causa que a gente está morando em cidades separadas? Não sei. Eu não levei isso pra minha terapia, tá? Eu vou levar para minha terapia. Né? <risos> Eu tenho certeza que você vai se interessar muito pelas histórias da grande Totia Meirelles, que, aliás, se chama Maria Elvira Meirelles. Olha, chama ali, né, no, no, no, na certidão de nascimento, porque ninguém da família dela, nem ela mesma quase, se reconhece como Maria Elvira, desde pequenininha esse nome, Totia. 38 anos de carreira, né, Totia? Já são, olha, 17 novelas, 34 peças e musicais, oito séries, seis filmes. Que coisa maravilhosa, hein? Uma honra te ter aqui com a gente. Ai, ah, imagina, Luciana. Obrigada, obrigada pelo convite. Estou adorando. Vamos ver como é que vai ser. Como é que foi essa viagem de ter que ir lá mexer no baú para procurar os três objetos que você vai mostrar para a gente hoje? Olha, é muito louco, porque assim eu sou uma pessoa que é, eu não me desfaço muito das coisas que são muito importantes para mim, pelo menos que me remeta a alguma coisa. Entendeu? Adoro! Então, foi difícil escolher. Tem histórias mais recentes, histórias mais antigas, mas é igual música, né? Você escuta uma música e te remete àquele, àquele tempo. E olhar para esses objetos sempre me remete a uma coisa boa. Eu escolhi coisas boas, né? <risos> Ai, que bacana, maravilha. É, eu acho que coisa ruim também a gente nem guarda muito, né? Recordação é. ruim acho que eu não guardo. Eu olha também, eu sou praticamente uma acumuladora, mas não guardo coisas ruins, eu não guardo não. A gente guarda coisas boas, são tantas coisas boas nessa sua carreira maravilhosa. 38 anos, sua tia, e você tá no ar agora? No ar não, nos palcos, né? Com um espetáculo, uma homenagem a um grande músico brasileiro. Já esteve em São Paulo, agora está no Rio. Como é que aí está o caminho do Erivelto Martins? Martins? É, olha, o Erivelto, como conheci, na verdade, a gente foi para São Paulo só o interior. A gente fez Lençóis Paulista, Marília e Bauru. Mas a gente, eu pretendo, o ano que vem, ir para a grande São Paulo. Mas é um espetáculo que fala sobre o relacionamento do Erivelto Martins com a Lourdes Torelli, que quase ninguém conhece. Eu também não conhecia, a gente sempre conhece. O Erivelto com a Dalva. Né, com a Dalva de Oliveira, né, a grande cantora. Então eu conto a história dos dois, do amor, desse amor Que foi a primeira mulher dele, é isso? Não, foi a última. Ah, a última, foi depois, depois, de da depois da Dalva. Depois da Dalva, Eles começaram juntos quando eles estavam separados, porque naquela época não tinha disquite, né, não tinha divórcio. Então, assim, eles, eles conhece, ele conheceu a Lourdes ainda... É, é, casado, entre aspas, com Adalvo, mas separados. Enfim, eles ainda trabalhavam juntos no Trio de Ouro. Então, assim, eu acho uma história linda, porque eles viveram 43 anos juntos, tiveram três filhos. E, e a Lourdes, para mim, é uma mulher à frente do tempo dela, porque é uma mulher que ela conheceu, Erivelto, com, ela tinha 18 anos, ela já era separada, já tinha um filho, e, e aguentou a barra da briga dos dois, do Erivelto e da Dalva, que rendeu tantas músicas, né? essa batalha dos dois brigando é, é, publicamente. E ela aguentou firme e, e ficou com ele 43 anos. Então, é uma história de amor linda, onde eu conto a história deles e canto as músicas do Erivelto Martins. Então, é um show, um show delicado, bonito... É um show que você se emociona, que você ri e... e vale até para quem não conhece a história, porque essa nova geração, eu imagino que, que desconheça essa, essa figura, essas figuras todas, né? Essas personagens, reais, né? Exatamente. Eu acho que é um resgate da nossa música. Às vezes eles podem até conhecer um ou outro, por exemplo, Ave Maria no Morro, às vezes eles conhecem. Mas, por exemplo, é... Caminhemos também, algumas músicas que os nossos grandes cantores que ainda estão aí, tipo, Betânia, uh, Nem Mato Grosso, todos eles regravaram é, Erivelto Martins, mas muita gente não conhece. Outro dia eu fui num programa, tinha um pianista, ele não conhecia o pianista, quer dizer, um músico, entendeu? Não conhecia Erivelto. Então eu acho que é uma chance da gente mostrar. Para esse, esse, esse, esse, essa juventude, né? Uma juventude mais ou menos, até uma juventude mais velha, porque minha, a minha enteada tem 40 anos, 44, e ela não conhecia. É, entendeu? É, não conhecia. É, é. Então, Você é, também é. foi lá no, no fundo do baú resgatar essa história, né? Exatamente. Então, eu é. acho que é. é, é, é. É um resgate também. Tá é sempre é lembrando. É, e, e, a gente sempre vai nas nossas raízes, na verdade, né? As nossas músicas, o que a gente é hoje, o que a gente escuta hoje, né? Por exemplo, é Betânia que ainda está aí, Caetano Veloso, todos eles beberam nessa fonte do Erivelto, entendeu? Então, o que a gente tem de melhor foi, saiu desse baú, dessa fonte, entendeu? Então eu acho tão muito importante a gente reviver tudo isso. Você, você teve essa influência na sua infância? Eu sei que você separou aí alguns objetos é um objeto, especialmente, que te remete bem assim à sua... Não à infância infância, né? mas à juventude, outro que remete à família. Mas você teve essa influência musical é, quando criança? Você nasceu no Rio, mas é, passou boa parte, muitos anos da sua vida em Cuiabá, com, com sua família, seu pai, trabalhando lá como militar. Né? Eu sei que eu já, claro, me informei sobre você. E, mas a família tinha essa coisa musical que você acabou virando uma cantora maravilhosa, né entre outras coisas. Ai, olha, eu tinha, eu tinha, assim, da minha mãe, minha mãe sempre ouvia, eu lembro de Cabelos Brancos, minha mãe cantando Cabelos Brancos, que, música do Heriberto Martins, isso eu lembro muito dela, e ela adorava cantar, e minha mãe, assim, tinha uma voz linda, e ela adorava cantar, e, e eu tenho a, ele, ele, a mamãe escutava muito música, e a minha irmã mais velha, minha irmã mais velha, que era, que adorava a música também, então eu conheci, eu conheci uh, Vinícius com ela, eu conheci muitos uh, cantor, uh, cantores e compositores brasileiros através da minha irmã mais velha, que ela já tinha, eu era muito nova, né, não conhecia ninguém, e ela me, foi me apresentando tudo, então que legal. Eu, essa coisa da música sempre teve muito presente. Vocês são oito filhos, né? Você está em que lugar aí dos oito? <risos> eu sou a sexta, de cima para baixo. Uau, uau. É. Que loucura, mulher. né? Que infância, né? Morando, então, no Mato Grosso, que naquela época, vamos combinar, que não devia ter, era só mato, né? Exatamente, não tinha nada lá. Né? Imagino. Eu, eu, eu fui para lá, na verdade, eu fui para lá com 12 anos de idade. Então eu morei na Praia Vermelha, a papai era militar, morei na, em Deodoro, eu nasci em Deodoro, e, na Vila Militar, depois morei na Praia Vermelha a minha vida inteira, morei em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Depois que eu fui para Cuiabá e ficamos em Cuiabá, e a família toda agora mora lá. Mas é. <risos> Enfim, é, eu passei por aí.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 Vamos saber dessas recordações, porque eu sei que você foi buscar suas recordações lá do Fundo do Baú. Te deixo à vontade para você começar aí por onde, por onde quiser, para a gente conhecer um pouco mais da sua história, da sua vida, é, tá dessa bom. trajetória até aqui. Tá. Olha, eu virei artista, na verdade. A minha família é uma família muito de artistas, na verdade, né? É meu pai, minha irmã, mas não artista de, de dramaturgia. De pintura. Meu pai pintava, a irmã dele pintava, minha avó pintava, a mãe dele. Então, assim, eu, eu, eu ele sempre pintou. E quando ele ficou mais velho, ele, durante a minha infância, na verdade, ele não pintava. Minha avó que pintava, e, e ele não pintava. Quando ele ficou mais velho, se aposentou e tudo, ele começou a pintar. Aí minha mãe fez um ateliê para ele em casa. E ele tinha... Eu vou mostrar um quadro dele, que é um quadro que eu tenho... Uma paixão que é simples, olha, dá para ver? Muito lindo! É, um, é, um, é um, um balde pendurado numa cerca. E, na verdade, esse quadro eu, eu, fi, eu vi num livro de pinturas e, e, e pedi para ele pintar para mim, ah. reproduzir para mim. E aí ele foi e reproduziu. Aí, quando ele me entregou, ele falou assim... Eu falei, pai, mas você não assinou o quadro. Ele falou, não, minha filha, isso aqui é uma reprodução, eu não vou assinar. Entendeu? Então, ele só assinava os quadros que ele, que ele imaginava. Criava. Criava, que saía da imaginação dele. Mas é um quadro que, assim, teve até briga lá em casa por causa desse quadro. Briga assim, e você falou, não, fui eu que pedi, esse é, fui eu que foi eu... encomendado por mim. É. E aí eu não morava mais lá em Cuiabá. Então, quando, quando meu pai pintou, todo mundo ficou louco com esse quadro. E aí ele falou, não, é da Maria Elvira. É da Maria Elvira. Aí eu então, disse, assim, não, pai, se pinta outro para ela. Eu, assim, não, esse é dela. Eu posso até pintar outro para vocês, mas esse é dela. Então, teve uma coisa então eu guardo. O papai já faleceu, já tem 10 anos. Então, assim, é, o, é, uma fo... é tão louco, né? Porque está na parede, não tem, não tem valor uh, comercial nenhum. É um, né? Nenhum, mas para mim é um, é um valor de... de, de... Sentimental, total. De né? né? Exatamente. Então, toda hora que eu olho para esse quadro, eu lembro dele. Então, eu acho que é, que é bonito, é um quadro simples, bonito, e, e, eu, e, eu, e ele fica aqui, porque eu estou aqui agora no sítio, e ele hum. fica no meu sítio, entendeu? Então, assim, poderia ser um balde do meu sítio, da, da minha cerca aqui. Que delícia, não, é. não, que então, delícia. Era... E outra, é, tem a coisa de você olhar e lembrar, né? E seu pai, não sei se por ser um militar, se ele era uma figura mais dura, eu vi você numa entrevista também comentando que ele nunca aceitou muito a sua profissão de atriz, antigamente existia uma grande, uh, um preconceito mesmo, né? Artista era mulher solta na vida, enfim, casadas, mas... descasadas, né? É, e parece ele que ele não... nunca, nunca te viu no palco, é isso mesmo? Não, não. Não, ele não. Minha mãe já. Mas ele não. Mas, mas não foi nem por causa de, de, de preconceito, não. Eu acho. É. Ele, ele não. Ele achava que como eu era mais a mais saída, a mais atirada, entendeu? Eu fazia balé, eu fazia não sei o que. Então quando eu comecei de atriz e falou: ah, daqui a pouco Maria Oliveira vai vai para outra coisa. Ela só está experimentando. Então ele nunca acreditou que eu realmente ia virar uma atriz, uma artista, entendeu? Então, assim, ele, não, ele, ele, ele, ele, ele acreditava no meu irmão que fazia medicina, entendeu? Então, ele era mais das carreiras tradicionais, né? A outra que fez uh, nutrição, entendeu? Então, assim, ele ficava em cima dessas pessoas que tinham carreiras uh, normais, né? Não de uma atriz, falar, ah, daqui a pouco ela esquece e vai para outra. Ele só começou a entender que eu era atriz quando os amigos falaram assim: Ah, o senhor é o pai da Totia? Ah, o senhor que é o pai. Aí ele falou assim: minha filha, eu não sou mais eu, eu sou, agora eu, sou, eu virei o seu pai. Aí ele ficou orgulhoso, entendeu? Aí ele verteu, né? A... É. Aí ele Mas disse, mesmo assim ver. nunca foi te ver. Por que, que você acha que ele nunca foi te assistir? Né? Porque o pai e a mãe querem, né? E ver e é, tal. É... É, mas mas e via a novela, pelo menos, que você fez quantas novelas aqui? 17 novelas. Novela ele assistia? Não, o novela não? ele assistia. Ele ah, assistia, mas ele falava pra mim assim. Ele... Não, a novela ele assistia. Ele falava assim pra mim, minha filha, você vai falar lá na Globo que você não pode fazer vilã que seu pai não deixa. <risos> que ótimo. E ele nunca que me ótimo. viu. E quando eu comecei a fazer a Wanda, que foi a minha primeira vilã de São Jorge, ele faleceu e logo depois eu comecei a fazer novela. Ninguém fala de emprego, tá? Se eles desconfiam que vocês estão indo trabalhar, já vão melar o embarque. Entendeu? Então ele não viu a Wanda. <risos> Morreu sem esse desgosto. E uh, uh, essa novela, uh, Salve Jorge, a, a Wanda foi a sua primeira vilã, né? como você está falando foi. aí, foi um dos papéis uh, marcantes da, da sua carreira, entre tantos outros. Você destaca algum hoje, nesses 38 anos de carreira, você é capaz de, de dizer esse foi o personagem de que eu mais gostei e, e qual seria ele? Olha, o que mais gostei é difícil, né? porque a gente sente emoções diferentes com cada um, cada um tem uma história. Mas a Wanda foi a mais diferente para mim em, em televisão porque foi minha primeira virão, vilã. Então, é, é, eu vinha fazendo só mocinha, só... A mãe bacana, amiga legal, e quando eu fiz uma vilã, foi totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito, então eu experimentei uma coisa nova e, e eu tive uma repercussão muito grande com a Wanda, então eu, eu, eu acho que é a minha queridinha de televisão. E agora tem em teatro eu tenho outras, entendeu? Eu tenho... Eu tenho a Mama Rose de Gipsy, que Gypsy era, é considerado um, um Shakespeare dos musicais, entendeu? Então, assim é é, é um é, a gente tem que ser que nem o meu diretor o Charles Miller falava que a gente tem que ser um atleta de ponta para fazer essa personagem que ela tá é uma mulher forte, uma mulher que briga durante duas horas e pouco você tem que estar tá no, no palco uma energia, e cantando, e dançando, entendeu? Então, é uma, uma personagem que me exigia muito fisicamente e, e também de atriz, entendeu? Então, uma, ela é muito complexa. Então, é minha querida também. Mas sempre tem uma que eu guardo, né? a minha última no, é, nos grandes musicais, a Pippin também, que... Foi um personagem muito louco. Eu tô, estou tô com duas, duas peças seguidas que eu fiz, que foi Pippin, que Marília fez, esse personagem que eu estou fazendo, que eu fiz. né Marília, Marília Pera, Pera fez, né? E Erivelto Como Conheci, que foi feito, a peça foi montada primeiro para Marília Pera. Quer dizer, eu estou duas peças seguidas e que Marília fez. Eu tô bem, né? Saudade dela, né? <risos> que atriz incrível, né? Você tem, assim, essa de novo, outra pergunta difícil, alguma predileção pelas atrizes, especificamente, se a gente for colocar, vamos, vamos pôr um panteão aí com três, vai? É, Para facilitar um pouco a sua vida. Mas Quem mas que você é... colocaria, destacaria aí como as grandes é, inspirações, enfim, admirações suas? Ah, Bom, Marília Pera é uma, porque Marília, eu acho que Marília, ela se jogava em tudo que ela fazia, entendeu? Além de ser super uh, exigente com ela, ela tinha uma disciplina muito grande e, e mas ela não media ela se entregava então é, é bonito de ver essa entrega é, tem uma outra Glória Pires que é praticamente da minha da minha geração mas eu trabalhei com a Glorinha e eu vi o que é uma entrega de uma atriz é, eu, eu fiquei eu fiquei eu, foi uma aula eu fiz uma novela com ela Suave Veneno muitos é. anos atrás. E essa novela é, eu era a melhor amiga dela. Então a gente conviveu muito, gravou gravamos muito juntos e e eu aprendi muito com a Glorinha. Nossa, a entrega dela é uma coisa louca. Entendeu? Era assim, era era era, era lindo de ver a transformação da Glória para a personagem, é muito bonito. E Mary Street, vamos falar de lá de fora, <risos> uma que também para mim. Tudo o que ela faz, tudo você acredita. Você tem, você tem certeza que ela é aquilo. Então, é lindo também. São você três... sabe o que a gente está falando? Eu estou pensando aqui em mil, mil perguntas para te fazer. É, eu quero voltar para essa história da atriz, mas antes, a do seu pai da pintura, você herdou esse dom também ou não? Não, eu sou péssima, mas eu não desenho nem casinha. Eu sou Péssima! Eu tenho uma outra irmã, a, a, a mais velha do que eu, porque somos escadinhas, né? Logo, a mais velha do que eu, a Luquinha, ela pinta lindamente e ela pinta móveis, entendeu? E ela tem esse talento. E eu tenho um outro irmão que é abaixo de mim, que também pinta, desenha... E é, é, um, é um artista, o Rogério, ele é, realmente é um artista. Tudo que ele faz, ele faz muito bem. Ele cozinha bem, ele, ele faz escultura bem, ele pinta bem, ele, ele faz bicicleta, o que der para ele fazer, ele faz bem. É impressionante. E eu, eu fiquei no meio, né? então eu fiquei para outra, outras artes. Agora, Exato, arte... e está muito bem, cada um no seu lugar, <risos> desempenhando maravilhosamente. Voltando à história da atriz... Você citou a Meryl Streep, é, você agora está com 63 anos, indo para 64 esse ano, certo? Você é de outubro, 11 de outubro de 58. A Meryl Streep, se eu não me engano, recentemente é, deu uma declaração sobre essa questão do, uh, da idade. Da, da cobrança que existe sobre as mulheres, da, da dificuldade de, de bons papéis, muitas vezes, para a maioria das atrizes, não necessariamente o caso dela, né, que é uma exceção, mas, enfim, de uma maneira geral. E eu queria saber como é que você sente isso na carreira. Primeiro, essa questão das personagens, se existe ainda uh, uh, uma, uma facilidade de encontrar papéis de trabalho e, a cobrança. Existe, de fato, uma cobrança para você, lindíssima, como é, a, a, continua sendo, se manter assim, se manter no shape. Essa semana também teve Nicole Kidman na capa de uma, de uma revista, de uma reportagem de jornal, não me lembro, mas ela mostrando completamente musculosa tal, e também uma mulher que já está ali nos seus, uh, beirando os seus 60 anos. Como é que é isso? Como é que, como é que isso te atinge? É, eu acho que, assim, nós, a minha fase, a minha faixa, né, nós estamos pegando umas mulheres, assim, a gente não sabia o que, que era ser 63 anos, 64 anos. Porque a, a, quando eu era pequena, a, a, a visão que eu tinha de uma mulher de 64 já era uma velha, né? não era o que eu sou hoje. Então, hoje eu não me sinto com 64, quer dizer, na verdade, eu me sinto quase com 64, com 63 anos, mas... A, a, a, o que foi montado na minha cabeça, como eu fui criada, não era para ter essa visão de mim, entendeu? É muito louco. E, mas eu acho que todo, todo mundo fala assim, ah mas você está muito bem para 63. Eu falei, não estou bem. Quer dizer, eu estou bem, mas todas as mulheres de 63 estão como eu estou, entendeu? Porque é, é essa é a realidade agora. Então, a gente tem que entender que mulher de 60 e poucos anos, 65, 70, ainda estão no auge da criatividade, da força de trabalho, de tudo. Então, essa, essa, essa mentalidade que a gente tem que trocar e tem que aprender, e a gente também tem que se ver assim, entendeu? Então, é um aprendizado, a gente está aprendendo, porque a gente nunca viu mulher de 63, quando eu tinha 20, mulher de 63, ser como eu sou hoje em dia, como nós Sim, estamos. A está trabalhando, está bonita, está ativa, Exatamente. tudo, né? Atraente, né? Então, assim, é, é isso. Então, é, é tudo um aprendizado. A gente está aprendendo. Agora, a imagem que a gente, é, a gente... Primeiro, a gente tem que entender isso para depois acostumar, porque o, o, o vídeo, a imagem, eles gostam de jovens, entendeu? É o jovem que ainda é dita infelizmente, então nós agora é batalhando falando assim, olha, nós somos com 60 e tantos, 70 anos estamos aí, para jogo entendeu? Estamos inteiras estamos super ativas então por que não? e por que que só essa essa, essa, essa estética do, do mais jovem, né? Que é boa não, então assim é, é muito triste você ver é, eu vejo, às vezes, em novelas, em filmes, mulheres de 60 e tantos anos sendo avó da avó da avó. Eu, assim, eu sou avó, mas coloca uma mulher mais jovem para fazer um papel de mais velha. Por quê? Porque a, a imagem é, é melhor. É isso que, que a gente tem que tirar entendeu hoje em dia. Então, você coloca uma mãe, uma, uma mulher de 40 anos para fazer mãe de meninos de 30 anos. Quer dizer, quase que é a mesma, entendeu? E não coloca uma mulher de 60 para fazer uma mãe de 30. Entendeu? Então, coloca as de 60 para fazer avó do de 30. Entendeu? Então, é isso que incomoda, eu acho. Então, para mim, o que eu vejo é, é, é, é... Não fala a realidade de como é. Né? Uhum, a TV precisamos... ainda não se adaptou a, essa, a esse então, novo momento da, da humanidade, né? de uma maneira exato, geral. Né? Exatamente. Então, acho que é isso. E, e tem é, personagens, os personagens que existem, eles dão para as mulheres mais jovens. Entendeu? Não dão para a mulher de 60 anos. E, e ainda tem uma coisa, uma saia justa, quando vai falar assim... Ah, tu tem uma personagem que tem em torno de 50 anos. Eu falei, gente, mas eu já tenho 63, então não é para mim. Ah, não, eles ficam com vergonha de falar que é para uma, uma mulher de 60 anos, entendeu? Porque aí você pega, assim, uh, por exemplo, Estela, 60 anos, eles não te dão, porque eu acho que você não vai gostar. Eu falei, gente... Você está entendendo? Porque aí já começa as pessoas não entenderem que, gente, idade é só um número. Entendeu? Nós estamos aí. E mulher com 63 está assim. Tem ruga, tem, tem mas tem vivência, tem... pode mostrar um trabalho bacana. Uma bagagem maravilhosa, né? Que é... não pode ser desperdiçada, né? Incrível. Exatamente. Né? É, sou dessas também. Enfim, apoio mas, mas eu acho que assim, tem menos, tem menos, bem menos. Porque o audiovisual gosta dos jovens. Sim. Gosta sim, dos jovens. É um fato, mas, são é um os, fato. mas são os mais, os mais. O meu, o meu empresário, o Marcos Montenegro, ele faz uma campanha para mais veteranos na televisão, no cinema, entendeu? Para papéis para veteranos. Porque eu sou dos veteranos que dão a a substância de tudo que segura também acaba segurando toda a história e, e, e eu acho que então tem que tem que ter um olhar mais cuidadoso com isso vamos chegar lá é isso aí é vamos, falando a vamos, respeito fazer... né e colocando o assunto na roda que a gente as é. fichas vão caindo né exatamente mas hoje em dia se fala muito disso né eu acho Sim. que a gente tem falado muito disso então já está já está. A, a coisa já está, todo mundo pergunta sobre isso. Isso é muito bom. Sim. sim. Porque vai virando, Esse. vai virando normal, né? Sim, exatamente. fala, vira, vira, vira, vai ficando zoal, normal. Exatamente. Uhum. Vamos continuar? Segundo objeto, o que, que você separou para mostrar pra gente? <risos> Olha, só eu mesmo, acho que ninguém teve isso. Eu fiz uma viagem, eu vou mostrar isso aqui, ó. É uma caixa de lápis e ela está fechada. Antiga, eu... né? Ela parece bem antiga. É, ela já tem mais de 20 anos. Bem mais de 20 anos. Mas assim, eu não sei porquê. São coisas que. que, que... Enfim, que. Glória é... explica. <risos> acho que nem Freud eu não levei isso para a minha terapia tá? vou levar para a minha terapia tentar decifrar eu estava eu em Nova York e eu fui jantar com os amigos num restaurante e a gente estava esperando eles na porta do restaurante é, eles chegarem eu e meu marido, não sei o que e quando eu olhei para o canto assim tinha um jardinzinho e tinha esta caixa de lápis no chão. Aí eu fui lá e peguei. Ainda tinha etiqueta aqui, agora saiu. Aí eu peguei, eu falei, nossa, é uma caixa de lápis, né? Alguém deixou cair aqui. Aí peguei a caixa. Eu comecei a viajar, falei assim, será que será que tem alguma alguma mensagem com uma caixa de lápis? Será que eu tenho que escrever alguma coisa? Eu comecei a, a viajar na caixa de lápis. Aquela que vai contando história, né? E eu não consegui me desfazer dessa caixa de lápis. E nem abri. Eu... Nem abri. Eu não abri. tá aqui inteira. Eu não abri a caixa. Então tem uma coisa que, assim, o que, que é? Eu falei, eu sei, gente. Eu não quero que ninguém use esses lápis. Não tem... eu, posso... eu compro lápis, mas eu não uso esses daqui. Será que não é, né, a essa altura do campeonato, uh, campeonato até, o um medo de uma decepção de você abrir e encontrar lápis aí dentro? Não, é lápis. Eu toco neles, porque aqui não tem nem papel, ó. É, é, é, é, ah, é, é, entendi, é, Ele é, é transparente, Entendeu? eu achei que fosse a capa, tá? Não, não, eles estão aqui, eles, eles existem. Que coisa! Eles existem, mas... Mas é uma coisa tão louca que eu guardo essa caixa. É assim, eu lembro, toda vez que eu lembro, que eu olho para eles, eu lembro da história do restaurante, de eu ter achado. Mas eles me provocam, eles me provocam alguma coisa que eu gosto de sentir, que eu gosto de ver, de, de elucubrar, entendeu? Então, assim, é um objeto que eu guardo pra... porque ele me provoca alguma coisa. O que é, não sei. São lápis, gente. Não tem nada mais do que um lápis, entendeu? Uma Esse, caixa de lápis. Esses, essa caixa de lápis vai entrar para a galeria aqui dos objetos mais inusitados do fundo do baú. <risos> essa caixa de lápis vai para a categoria dos mais inusitados do fundo do baú, porque realmente... Mas, né? Joé, o que significa uma caixa de lápis? Nada. Mas ela me provoca alguma coisa que eu não consegui me desfazer, não consegui abrir, não consegui usar os lápis eu não consegui fazer nada. Ela está aqui inteira, do jeito que eu achei. E assim, e assim... continuará. E assim como vai continuar. Até alguém, gente, que coisa! Lá, Será eu... que Hoje tem alguém falei... aí assistindo a gente que também guarda algum objeto estranho, esquisito, que também não consegue entender por que, que guarda aquilo? Se for o seu caso aí que está assistindo a gente... Deixa nos comentários, compartilha aí essa sua história. Podemos ir para o último objeto, então, né, Totia? E é, e é muito louco, porque através desses objetos a gente fica conhecendo um pouco mais as pessoas, né? Isso é muito interessante. Sim, né? histórias os, inéditas, os... né, Totia? Porque eu, eu penso Exatamente. assim: que o fundo é. do baú a gente faz com personalidades, pessoas conhecidas do público e que, portanto, já deram muitas entrevistas, já falaram muito de suas vidas, mas. Essa caixa de lápis, é isso. Ninguém nunca viu, você nunca mostrou isso para ninguém. Wow. Né? O quadro do seu pai, você nunca mostrou isso para ninguém. De repente, você nunca teve a oportunidade de falar que seu pai era um pintor. Né? É. Então, é isso, essas histórias que a gente procura aqui. E fico muito feliz de você estar tá, é, abastecendo o seu público, especialmente, que curte você, com essas histórias curiosas. <risos> então, vamos para o último. Vamos! É... Olha, é... Eu fiz, quando eu tinha 17 anos, eu fiz aquele intercâmbio, né, para os Estados Unidos, eu fui morar no Texas com a família americana, passei seis meses lá morando, enfim. Uau. E aí, eu tinha, eu, eu comprei, <risos> eu comprei porque eu sempre gostei de bonequinhas, de coisinhas, e eu tinha visto essa bonequinha tá vendo? E ela, tem, ela chupa dedinho. Olha que coisinha. Você tira o dedinho, ela tem uma boquinha. Que tem que uma bo... E coloca o dedinho. Eu acho que assim... Eu acho que... Ele é tão... A roupinha dela ainda é original que eu, que eu trouxe. Eu tinha 17 anos, gente. Isso tem 40 e tantos anos atrás. Então, assim, ela é uma bonequinha que eu acho... Eu não sei se agora pensando, de repente era uma coisa que eu... Como eu fiquei longe da minha família durante... Foi a primeira vez que eu me afastei deles. Então, eu acho que eu me sentia um pouco, às vezes, me sentia assim de... Querendo um carinho, né? uma, é, uma coisinha ali. É, a gente longe da família. Então, eu acho que ela... Eu acho que ela eu acho que pode ser isso, né? Mas é uma bonequinha que eu guardo e é tão louco, porque assim, eu nem para minha neta eu dei. Não <risos> então, chega perto. É onde, você onde você guarda ela? Eu guardo aqui numa estante. Tem Alta, para ninguém pegar. É, é, ela fica ali em cima na estante que é, é para ninguém pegar e, e, e, e às vezes, aí como tem muito pó aqui, eu... eu, eu Toda hora eu limpo ela, mas eu nunca nem lavei a roupinha dela, entendeu? Então, assim... Tem e ela mais tem um olho meio, meio, um olho meio esquisito, né? Não. É, não, é, não ela é, tem os cílios, ó. Ela tem os cílios. Ah, que pretados. graça! Ela tem um olhinho escuro com os cílios. Ah, agora deu para entender. É. Um olho bem com, pretinho. É, como, como se fosse os cílios, né? E ela tem sardinha também, ela é muito bonitinha, uma graça, uma graça, é que legal. Bonitinha. Eu fiquei louca quando eu vi essa boneca. E eu, e eu guardo. Assim, eu não tenho coragem de me desfazer dela. Porque assim, foi um momento muito bacana da minha vida, né? Que, muito bonito de afastamento da família, né? Ao, Numa época que eu... em que não existia internet, vídeo, não, você ficava sem Nada. ver ninguém. Carcas. O telefonema era uma fortuna. Cartas Exatamente. demoravam semanas para chegar, é. né, Totia? Exatamente. E eu escrevia cartas e eu guardo as cartas também. Eu, eu, eu também as que eu, que eu, eu, eu, eu, eu fiz também, intercâmbio, é, também quando eu tinha 17 anos. É, fui para o Canadá e eu também guardo as cartas de correspondência com a minha mãe, com as minhas primas, amigos. Muito gostoso, né? A gente parar ah, de vez em nunca para reler é, essas cartas, né? Exatamente, é muito bom. E, enfim, então é, é, são lembranças que eu tenho. E aí, assim, é difícil né, pegar um ou outro, mas eu falei: ah, vou pegar um que eu tinha 17. Outro que eu já estava mais velha e uma coisa mais afetiva que era do meu pai, o, o quadro dele, enfim. Maravilha, adorei. Você está falando aí do sítio, que é onde mora o seu marido de 30 anos... Um casamento de 30 anos, que eu também vi um assunto que, que sempre é, desperta muita curiosidade, assim, a seu respeito, que é esse casamento de 30 anos vivendo separados, ele morando em outra cidade, num sítio no é. interior do Rio de Janeiro, e você, na capital, uh, trabalhando, enfim, gravando e tudo mais. É, é, são... Uh, é profissões completamente, ele é médico e tal, é, e muita gente fala nossa, mas como, né, que dá certo um casamento desse, dá certo justamente porque é separado, e eu fiquei pensando depois, Totia, eu falei, olha primeiro que eu acho que tem que gostar muito curtir muito a pessoa, né para não se interessar por qualquer outra que apareça, e segundo tem que ser muito pouco ciumenta né, Totia? você é pouco ciumenta porque manter essa distância e ficar com a consciência ali né? Tranquila, de é. que tá tudo bem, tá tudo certo. É, eu sou pouco ciumenta, eu não sou muito ciumenta, não. Mas tem horas que me dão cinco minutos, eu falei, ah, mas aí eu falo. Eu falei, ó, me deu cinco minutos, vamos esclarecer logo, porque se você não esclarece logo também a coisa pode crescer e tomar uma dimensão que não é real, né? Sim, então, e, e para ele que... pior ainda, né, Totia? Porque Foi se isso. ele está num sítio ali, que tudo bem, pode acontecer alguma coisa, sempre pode, agora você, no Rio de Janeiro, trabalhando, beijando na boca de outros atores, né? Aquela história, arte, todo é. mundo livre... Aí ah, ele então tem que ser menos ciumento ainda. É, eu acho que ele ele é, é, mas ele também não é tanto tão ciumento assim. Não, eu acho que assim existe existe confiança, existe amor, né? A gente se confia um no outro, entendeu? Então quando tem confiança, quando tem quando você está seguro com a pessoa, eu acho que é, é bobagem assim. É, isso, não é bobagem, curte, né? Um, um curte o outro, né? E, e isso é que solidifica, é né? É, existe a admiração. Quando tem a admiração pelo outro, eu acho que quando perde a admiração, acho que o casamento acaba, porque não tem sentido você ficar perto de uma pessoa vivendo, dividindo a tua vida, que é tão rápida, né? Esse, esse momento que a gente passa por aqui é tão rápido. Então, só vale a pena você dividir o teu momento, o teu, os, os teus dias, os teus anos, com uma pessoa que vale a pena, né? Entendeu? Uma pessoa que você admire, que você gosta de estar junto. Né? Sim, Porque gastar sim. tempo com qualquer um não vale a pena, não. Para que? que não vale Tem a tanta gente no mundo, né Exatamente. Então, assim, para a gente tá valendo, se, é, se a gente está mais de 30 anos juntos por causa que a gente está morando em, em cidades separadas, não sei. Não sei se isso é, é, é a fórmula. Para a gente tá dando certo. Eu falo, olha, não sei se é fórmula. Para a gente deu certo e a gente se respeita desse jeito. Né, esse que é, o, que é o grande barato, você se respeitar. E é bacana. vida longa. É, exatamente. Eu, eu acho que é legal, porque é difícil você... O, o dia a dia de um casamento, eu acho muito difícil, né? Eu acho que é desgastante é para a relação. É, é, eu, eu vejo assim, entendeu? Eu fiquei morando com ele agora há dois anos na pandemia. Eu vim morar aqui no sítio. Então eu fiquei dois anos morando com ele. Então eu vi assim, foi bom, foi, foi ótimo, foi maravilhoso, porque assim a gente já se conhecia, né? Mas eu, aí você vai vendo que tem um desgaste do dia a dia, entendeu? De todo dia, todo dia, todo, é, tem o um seu desgaste. Então, pelo menos para a gente morar em cidades separadas está dando certo. Tá ótimo, tá valendo. Não tem regra, né? Essa é a verdade. Cada é, um é exatamente. cada um. E cada um encontra a melhor maneira de, de conviver, né? E de levar a história adiante, se for o caso também. Totia, Entendi. obrigadíssima. Que delícias Ai, das suas histórias. É, que prazer poder conhecer um pouco mais de você, conversar, assim, nem que seja virtualmente com você. Muitíssimo obrigada mesmo, viu? Imagina, obrigada a eu. E obrigada também por, por eu ter revivido todos esses momentos, você ter me ajudado a ter. Revivido todos esses momentos. Foi muito bom, foi muito bom. Fico feliz. Um grande beijo, tudo de bom para você. Beijo, querida. Obrigada. Gente, Totia Meirelles aqui no fundo do baú. Que demais. Comenta aqui o que, que você achou, o que, que você mais gostou. Se você curte a Totia Meirelles, Meirelles qual foi o trabalho preferido? Que você acha que ela fez, aí, em que novela? Conta aqui pra gente, o YouTube adora quem comenta, então você ajuda bastante o nosso vídeo também a desempenhar bem aqui no YouTube, tá bom? Um grande beijo, te espero no próximo fundo do baú. Até lá!